Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego Aliaga, eu sou de São Paulo, capital. Fui para o Japão em 2018 e fiquei durante 28 dias lá. Iniciamos nossa viagem em Nikko, conhecendo todos os santuários e depois de lá visitamos aproximadamente nove cidades. Dentre elas, as mais importantes, Yokohama, Hiroshima, Nagasaki, Imeji e as principais, Kyoto, Osaka e Tóquio. Eu percebi que durante a minha viagem, saber sobre os coin lockers, saber sobre os é, as combines, sobre as, as vending machines, me ajudou muito durante o meu dia a dia. Você, às vezes, se depara em um local que não tem restaurante ou não tem um local para você deixar a sua a sua bagagem. Então, procurar esses itens em locais estratégicos que foram explicados no curso, me ajudou muito é, para ter uma ótima experiência durante a minha viagem foi essencial conhecer todos esses itens e além de como pegar o trem como utilizar o JR Pass de uma forma mais eficiente como conseguir me comunicar um básico com as pessoas eu acho que o principal foi saber das tradições deles justamente para na hora que eu, me, eu entrei em algum hotel entrei em algum restaurante a minha saudação a eles fez com que eles se sentissem respeitados. Isso é um dos principais pontos que eu acredito que o, o curso ele me ajudou, principalmente para que a experiência minha e da minha esposa tenha sido excepcional. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer primeiramente ao, à equipe Vida de Jutsuki porque eu acredito que sem esse curso, essa experiência que eu tive no Japão ela não teria sido tão boa assim. Eu não conseguiria ter aproveitado todos os dias da forma como aproveitei. E principalmente, eu acredito que eu teria gasto muito mais do que o valor do curso no na passagem de avião ou até mesmo em hospedagens em deslocamentos então assim, é um investimento gente esse curso faz com que você economize dinheiro, e pelo contrário você não gasta dinheiro com o curso você reverte ele principalmente para suas próximas viagens, então Marina, Augusto, Helena Juliana, muito obrigado mesmo de coração, eu acredito que nos próximos meses, ou até mesmo no ano que vem, eu estarei novamente preparando um novo roteiro para, se possível, em 2021, fazer uma nova viagem. Então, até lá, eu conto com a ajuda de vocês e, principalmente, de toda a comunidade. Isso é muito gratificante. Obrigado, pessoal!